E aí, da hora? Bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, certo? Tô aqui para gravar pra vocês o Cash Tank. Vou mudar o Cash Tank aqui do Super Hortelã, né? E aí eu quero mostrar pra vocês, tem bastante vídeo já falando sobre isso, mas eu queria mostrar pra vocês como que funciona um Cash Tank, fechou? Tem algumas coisinhas, algumas... Diquinha bestinha, mas é importante Se fizer direitinho, não vai dar problema Certo? Porque tem bastante aí que não funciona, viu? O pessoal faz errado Não fica bom Chega no meio do tanque, o carro começa a dar falta de combustível e tudo mais Faz uma curva da, da bolha na linha Então tem bastante coisinha, tá bom? Vou mostrar aqui embaixo pra vocês primeiro Pera aí que eu vou virar a câmera aqui Vamos lá então. Ó, deixa eu tentar explicar para vocês. Aqui é um tanque normal, né? Todo mundo sabe. Aqui que, que é o que chamam de cash tank, né? Que é uma caixinha aqui. Como que se fosse um reservatório, certo? O que, que bastante gente costuma fazer? Quando vai fazer o, o cash tank, eles marcam aqui e cortam o pedaço do tanque. Isso não é o jeito certo, tá? Pelo menos não é o jeito que eu... Aprendi, Eu aprendi o que? Você cata uma serra copo mais ou menos de uma polegada Quem não tiver serra copo, corta na... Vai fazendo furinho assim até fazer o buraco E faz três buracos, ó. um aqui, um no meio e um atrás Porque senão o combustível entra aqui e sai muito fácil se você cortar ele todo fora Então se você fizer só três furos é, ele entra e não sai fácil, entendeu? Numa curva, o combustível não vai tudo para um lado ou tudo o outro, entendeu? Porque a, a intenção aqui é o quê? Na hora que você sair arrancando com o carro, o combustível vem todo para trás, certo? Por isso o cash tank. Aí aqui, ó... Tem gente que faz com três saídas, com duas, com uma... Cada um faz do jeito que quer. Aqui no meu, nesse caso aqui, sai três... Entra aqui num divisor de combustível... Três... Aqui é dois filtros de combustível lavável Sai dois Aí vai aqui dois Tem... não tá dando para ver aí Tem duas bombas de combustível aqui Aí lá na frente ele tem um T Das duas bombas de combustível Viram uma mangueira que vai para frente Entendeu? Tem gente que usa três bombas de combustível Aí aqui vai sair três filtros filtro sempre antes da bomba, tá? Se quiser colocar depois da bomba para proteger os bicos também, não tem problema. Mas antes da bomba tem que ter filtro. Aí no caso, tem que colocar filtro antes da bomba e depois da bomba. Eu não coloco depois da bomba, eu só coloco antes. Entendeu? Tem gente que usa aqui como retorno também. Eu não uso, eu uso retorno aqui do lado. Aqui retorna o combustível e entra aqui do lado. Certo? Então, recapitulando: 3-3. Que virou do, é, dois filtros Duas bombas, lá na frentinha tem um T Que vira um que vai pra frente Entendeu? Quem for usar uma bomba Três Divisor de combustível Um filtro, uma bomba Esse é o jeito que eu acho Certo de fazer Não sou técnico nisso também Mas eu acho o jeito certo Quem não quiser usar esse divisor aqui Sei lá, coloca um T aqui faz alguma coisa Tem gente que faz o que? Engana ele se engana, se engana, né, na verdade Sai três mangueiras daqui do cash tanque. Vem três Duas aqui o cara tampa Só para ficar aqui de enfeite E uma ele entra na bomba Não tá funcionando, não tá adiantando de nada Tá, então Na minha opinião o jeito certo de fazer é esse Três, divisor Dois filtros, três filtros Um filtro Bomba e linha Retorno, retorno aqui, fechou? É isso. Agora eu vou mudar tudo essas coisinhas aqui. Vou colocar as conexão aqui FTX, né, da Fulltech, que eu já tenho, não comprei, eu já tenho, que eu tirei do Chevette, né? Quando eu vendi o Chevette, eu ranquei tudo. Tem algumas outras também que tirei do carro da Juliana, né? Como como eu fiz o Ed aqui lá, sobrou bastante. Então eu tenho, então eu vou fazer aqui só para ficar bonitinho. Não vai mudar nada de performance, só vai mudar a estética e outra, quando você for desmontar também, é facinho, você vem aqui, desparafuso, pá, pá, zerou, fechou? Vou mudar a câmera de posição aqui pra vocês conseguirem ver legalzinho, fechou? É nóis. Então aqui, ó. Por que, que eu falo de, de pôr a conexão aqui, né? Toda vez que você for ter que tirar isso aqui, ó Você tem que cortar a mangueira Porque não tem Cristo que faça você tirar essa coisa Eu já esgotei o alto Já esgotei o alto Mas sempre fica um pouquinho aqui Vou mostrar Ó, tem algumas conexões aqui, ó E o novo chevette, ó Aguardo tudo, ó Muita gente fala carai, Bidu Tentação de conexão, hein é verdade, porque não é muito barato não Eu fui comprando isso aqui uma por vez Fui comprando, comprando E assim foi Então vamos lá Ó, isso aqui não sai, ó Tá vendo? É ruim de tirar pra caralho Olha meu estilete. Estilete. Aqui, e aí, rapaziada? O que, que acharam? Da hora? Hã? Chora no charme? Fala aí, se não ficou um charme? Hã? Cê é louco, mano. Gostaram? Da hora? Espera aí que tenha sido útil as explicações que o pai deu. Pegou ou não? A metade da cabeça. Então vou de novo. E aí, gostaram? Da hora? Hum. Espero que tenha sido útil a explicação. Qualquer dúvida, comenta aí, perguntando. Fechou? É nóis. Pra quem perguntar que eu tô com isso aqui, que eu pintei a tatuagem só pra não pegar a sujeira. Pintei ontem um. Certo, amor? Certo. Fechou? É nóis. Fechou. É Quer não. dar um salve aí? Alguma coisa? Salve. Quer salve. Quer falar alguma coisa? <risos> Fala pra turma seguir sua página lá. <risos> Chama as, mulher, as mulheradas é. aí vai Mostra seguir. Mostra umas fotos peladas. De mentira, fora. mentira, não. não. Então, tô vendo a página errada, então. <risos> Também acho, viu? Falou, rapaziada. Diva dos baixos, hein? Me segue no Instagram. BirugarageJu, Divas. É Tamo nóis. junto. Tamo junto.